Fala aí, rapaziada transante, como é que vocês estão? Rapaziada, resolvi gravar esse outro vídeo aqui, ó Muitas pessoas me, me perguntaram aí Como é que vinha o gel, né? Como é que ele vinha na caixinha Pessoal, ele vem assim, tá? Na caixinha, totalmente discreto Tanto é, ó quem recebeu aqui, ó Ó o meu nome aqui, ó Wellington Rodrigues Vou só tampar meus dados aqui de onde eu moro Mas ó quem recebeu aqui em cima, ó Eliane e Maria, mano É minha, minha sogra Entendeu? Então pra quem ficou aí com medo de como que ia chegar, se ia vir escrito gel não sei o que. Mano, eu moro em portaria e eu não estava em casa, né? Quem estava em casa era minha sogra, que ela fica aqui em casa, que ela cuida do, do meu filho. E ela que recebeu o produto, mano, na caixinha totalmente embalada. Ela não abriu, lógico, né? Tá no meu nome, ela não ia abrir o um negócio que não é dela. Mas veio totalmente embalado, tranquilinho e ninguém ficou sabendo. Entendeu? Então pra quem acha aí que vem... Quem tem vergonha, né? Pra, por causa da sua intimidade, tá? Alguém descobrir que é palmito aumentar essas nessas coisas, mano, vem tranquilo. Vem na embalagem de boa, entendeu? E, pessoal, pra quem não conhece aí aonde que é o site oficial do produto, vou estar tá deixando aqui no primeiro link da descrição o site oficial da página do Libre de Gel, tá? E pra quem não acredita que funciona, eu vou estar tá deixando também o link do G1, tá? O link da matéria do G1, onde tem diversos especialistas falando a respeito do produto, tá? É um produto totalmente certificado pela Anvisa, tá? Já foi aprovado pela Anvisa, tá? Eu também aprovo o produto, tá ligado? Eu tô usando aí há 3 meses, né? Tanto é que eu comprei mais 3 potes aqui agora pra fazer o meu tratamento completo de 6 meses. Eu indico você comprar logo o kit de 6 meses, entendeu? Eu comprei o de 3 meses porque eu não sabia se funcionava, né? Eu já tinha comprado ó, vários produtos na internet, né? E nenhum tinha funcionado. Então eu fiquei com medo de comprar o Libidigel e ele também não funcionar, tá ligado? Mas como ele funciona, né? Eu tenho certeza agora que ele funciona. Eu comprei o kit de mais três. Porque se você comprar só três, vai sair um pouco mais caro. Se você comprar o kit pro tratamento completo, ele sai mais barato, tá ligado? E pessoal, produto sensacional, mano. Tô usando há três meses. Já tive aí dois centímetros de aumento peniano. É, minha ereção, cara, tá muito mais forte. Eu faço uma vez com a minha esposa. Gozo. 5, é, 10 minutos depois já tô pronto pra fazer uma segunda vez, entendeu? E outra coisa também muito boa, cara, que vem acontecendo comigo... É a questão da minha ejaculação precoce, mano. Antes de utilizar o gel, eu durava aí de 5 a 10 minutos no máximo na cama, tá ligado? E agora, mano, com 3 meses de uso, eu tô durando aí cerca de 30, 35, 40 minutos na cama, mano. Isso pra mim, cara, é, meu, sensacional. Pra quem tinha ejaculação precoce e agora tá batendo forte ali 30 minutos, mano, isso é louco. Pra mim, isso aí eu tô no auge, velho. Eu tô muito feliz com o produto, tá? Indico pra vocês aí, tá comprando... O produto, tá bom? Só, só que eu queria indicar pra vocês é o seguinte, mano. Comprar no site oficial para vocês não cair em golpe da internet. Aí o LX, Mercado Livres e outros sites similares aí, entendeu? Entra no site do G1 aqui, ó. E comprova, vocês vão ver que o produto realmente funciona, tá ligado? Esse era o vídeo que eu queria deixar pra vocês aí hoje, tá? Como que chega o produto em casa. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto e fica com Deus.